Quem conhece o Desco sabe o quanto a gente se esforça para entregar o melhor plano sempre. Meu nome é Matheus Pires, sou gerente pedagógico do Descomplica e hoje eu vou explicar todas as novidades de 2021 e como funcionam os planos. Bora lá? Para aqueles apressados, eu já adianto que aqui na descrição tem um link para assinar o Desco com um precinho bem bom, então pode clicar e assinar. Mas continua comigo, porque eu vou explicar tudo que vai rolar em 2021. Em 2021 nós teremos três planos, que é para conseguir dar suporte a todo mundo. O primeiro é o plano Enem e vestibulares de 2021. É o mais basiquinho, beleza? Com ele, você tem acesso às aulas ao vivo base, ao guia do estudo perfeito, plano de estudo personalizado, avaliações semanais, biblioteca das aulas, quatro redações por mês, dez extra dúvidas e, ainda, as aulas de exercício. Ou seja, o básico para sua preparação. A segunda novidade é o plano vestibular medicina. E é mais robusto pensando na vida dos mediciners, que não é nada fácil, né? Você vai ter acesso a tudo isso que eu falei no plano anterior, com algumas alterações. Serão seis redações por mês, acesso limitado ao da dúvida semanal e Biologia Física, Química e Português tem um reforço de exercício discursivo, aprofundamento e resumão do aprofundamento. Além disso, você vai poder acessar as aulas ao vivo culturais, aulas especiais de bem-estar, encontro semanal com o universitário e PEC de exercícios mensais. É tudo o que você precisa para ter o seu jaleco. Agora, o nosso Megazord, o plano mais completo, o tudão que qualquer vestibulando quer, não importa o curso que deseja, o Descomplica Top. Tudo que eu falei sobre o plano de medicina, você vai ter no um Descomplica Top, porém com três bônus. Você terá acesso ao reforço de exercício, às aulas ao vivo de aprofundamento e ao resumão do aprofundamento de todas as disciplinas. Gente, é muito conteúdo ao seu alcance. Você pode revisar da maneira que quiser. Essas turmas já estão com as inscrições abertas, porque as aulas começam agora em fevereiro. Os valores estão aqui no link da descrição e eu prometo que é um precinho bem especial. Espero encontrar com você em breve na plataforma do Desco. E se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E até a próxima. Valeu, pessoal!